Olá, meu nome é João Biscay e esta é mais uma edição do 74. Começamos pela entrevista a Bruno Paes Manso, conduzida pelo jornalista Danilo Tomás. O autor do livro República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, explica como o processo de milicianização das polícias e do exército brasileiro teve um grande impacto na política. Como foi esse processo? Como ascendeu tão facilmente? De que forma é que levou ao assassinato de Marielle Franco e à eleição de Jair Bolsonaro? De que forma levou à insurreição no Brasil no passado dia 8 de Janeiro? Que dá-nos as respostas a todas estas perguntas? A crónica da semana chega-nos pelas mãos de Filipe Vargas, que considera que o ativismo sempre recorreu a atividades disruptivas. Aceitar isso é respeitar todas e todos os que ao longo da história realizaram atos questionáveis para se fazer ouvir. Obrigado. Bom fim de semana, boas leituras e sigam-nos nas redes.